A gente gostaria também de agradecer o apoio institucional também da Escola de Engenharia, né? Que tá colocando. tá divulgando todos esses vídeos que nós estamos gravando lá no canal da escola. Então a escola tá com um canal lá no na TV Engenharia, né? E lá ela tá postando os vídeos que a gente tem feito, todos os vídeos, na verdade, sobre ensino remoto, né? Então todas as palestras que já foram ministradas foram gravadas, então lá. Ah, então essa palestra aqui também está sendo gravada né? e daí assim que a gente assim que acabar aqui a gente encaminha lá para o pessoal do, da comunicação da escola e eles colocam lá no no no canal deles lá né? então se vocês procurarem lá escola de engenharia URGS ensino remoto vai, vai cair no canal lá e os últimos vídeos vão estar tá lá disponíveis não só é, desse ciclo aqui de relatos de docentes mas também dos demais das demais atividades que já foram feitas, né? Foram feitos alguns treinamentos com algumas professoras é, de várias várias outras áreas da URGS, não só da, da engenharia, né? Então tá bastante interessante caso alguém chegue mais tarde, ou caso alguém queira passar para algum colega né? que, não teve, que não teve a oportunidade de, de participar. Certo? Então, quem tiver interesse em, em assistir esse vídeo, ou passar para alguém, ou os vídeos anteriores que quer dar uma olhada, uh, a gente vai estar tá disponível lá no canal da Escola de Engenharia da URGS, né? Procurar lá no YouTube Ensino Remoto Emergencial, Escola de Engenharia URGS vai aparecer lá o canal, tá? A gente tá, estava fazendo... Essa semana a gente teve dois encontros, né? Teve um encontro na, teve um encontro na segunda... E um, hoje na sexta, segunda-feira, a gente não vai ter nenhum encontro, a gente não conseguiu agendar ninguém por enquanto, mas a ideia é que provavelmente a gente vai falar no próximo encontro, a gente está tentando agendar aí com, com o professor, sobre é, Microsoft Teams, né? Então é uma das plataformas que vão ser incorporadas na URGS, né? da Microsoft está sendo feito um contrato institucional, né? para uso dessa ferramenta da Microsoft, que quem usa diz que é bem bom, bem interessante, e a gente vai trazer uma pessoa, vai tentar pelo menos, né, trazer uma pessoa para falar sobre esse tema na próxima sexta-feira. Então, segundo a princípio, nós não vamos ter uh, encontro como a gente teve na, nessa semana dois encontros, tá? Bom, uh, vou começar minha apresentação, então, uh, que vai fazer a apresentação é falar sobre tablets e... e e outros sistemas, né, de para ministrar aulas. É eu, o professor Jorge, nós sou professor do departamento de de Engenharia e Química, né? Na verdade, quem começou a, a usar assim a, essa ferramenta, né, foi o professor Jorge, né? Eu conheci as ferramentas através da esposa dele, a professora Luciana, que a gente trabalhou junto na na FURG antes de vir para a UFRGS. E daí a gente, daí foi ela que me mostrou as ferramentas e tal, achei bem interessante e usei bastante uh, essas ferramentas não no tablet, né? Não só para dar aula, mas também para fazer a gravação das minhas aulas, tá? Então vou compartilhar minha tela, fiz uma apresentaçãozinha aqui, uh, bem simples, tá? Sem, muito, sem muitas animações aqui, tá? Uh, eu peço desculpas, ontem a gente fez um teste aqui, eu e a professora Mariana e o professor Alberto, para ver se a gente conseguia uh, espelhar o tablet em tempo real aqui, para mostrar as ferramentas que eu, que, eu, que eu uso no tablet em tempo real. E não ficou bom a qualidade dessa, dessa transmissão em tempo real. Então a gente optou por não mostrar aqui, mesmo porque né, a gente vai falar da ferramenta de tablet, daí eu vou mostrar, o tablet não funciona na hora, então fica... Fica uma coisa meio paradoxal, né? Então a gente resolveu... Mas vocês podem ter certeza que, que funciona, tá? Se vocês estiverem usando na aula. Só concomitantemente com a apresentação não ficou muito bom, tá? Uh, vocês estão vendo minha apresentação aí? Tá aparecendo aí, Mariana? Tá. Então eu chamei essa apresentação aqui de... Não foi muito modesta, né? Mas tudo sob tablets, né? Então... É, eu, eu pensei assim ah, se, eu, se eu tivesse sendo interrogado que nem naqueles filmes de policial onde eu levo as pessoas para uma salinha e começa a perguntar ah, o que é que tu sabe sobre Fulano diz tudo que tu sabe sobre Fulano né e, e o cara começa a falar eu fiz mais ou menos esse estilo assim né eu coloquei aqui tudo que eu sabia sobre tablets e sistemas de interação com Windows e tal e software é, que eu conheço tá então uh, foi mais ou menos nesse estilo. Então tudo que eu uh, consolidei de informações eu coloquei nessa apresentação aqui. E claro que eu uso o tablet não só para gravar as aulas, mas eu dei um pouco mais de foco aqui só para gravar, para fazer as gravações de aulas, tá? Uh, para quem não me conhece eu sou Edson, sou, departamento, sou professor do DEC, entrei na URGS em 2017. Eu dava ah. aula antes na FURG em Santo Antônio da Patrulha, dei aula lá três anos também quatro anos e então eu deixa só autorizar aqui então eu usei uso já há algum tempo eu comprei esse tablet em 2014 vou falar um pouco sobre histórico né então eu comprei esse tablet aqui em 2014 é um, um galaxy note 2014 edition né que eu comprei então ele já é acho que é quase um, um acho que um vovô meio de tablet né já tá com seis anos aí Certo. Uh, então eu comecei lá, uh, inicialmente para transmitir as aulas para projetores, então eu vou, eu, eu faço uma transmissão em tempo real do que está espelho, na verdade, meu tablet nos projetores através de um, de um dispositivo sem fio, né? Mas isso é outra história e se vocês tiverem interesse, talvez depois a gente faça. Um... Não tem muito sentido agora em tempos de pandemia, mas... Uma hora dessas, se vocês quiserem, a gente pode conversar sobre o assunto. Mas o foco mais aqui é sobre a gravação de aula, né? Uh, com esse tipo de equipamento, tá? Então, em 2016, foram as minhas primeiras experiências com gravação de aula, né? Então, usar o tablet para gravar aula e para colocar no YouTube, tá? Então, eu tenho lá alguns vídeos já com quatro anos já, né? Uh, ao todo, com esse tablet aqui, eu já gravei mais de 10 horas de aulas gravadas no YouTube, né? Então, deixei lá disponível na... Na verdade, como eu gravei as aulas quando eu estava na FURG, eu deixei lá no canal meu, associado à FURG, mas aos poucos eu quero ir me... editando esses vídeos e migrando, né? Então, eu tenho é, lá... Quando eu estava na FURG, eu montei mais ou menos um material equivalente a uma área inteira de uma disciplina de três áreas, deixei disponível lá. Então, isso deu mais ou menos umas sete horas mais ou menos de, de material gravado e daí uh, e daí mais um material que eu vim feito na, fazendo na URSS, mais ou menos umas mais umas três horas mais ou menos gravado, tá então esse aqui que é o esse aqui que é a que é a criança né esse, esse aqui é o tablet é 2014 Galaxy Note 2014 né Falar um pouco sobre ele. Ele vem com uma canetinha com, com alta precisão, né? Ele é bem preciso o posicionamento dele. né? O deslize na tela também, ele é com muita precisão, assim, ele... Né? A ponta é bem fininha também, não é uma ponta grossa. Então, tu consegue fazer escrita bem... Uma escrita bem fina com ele, né? Porém, a caneta, ela escorrega bastante na tela. Então, não é aquela experiência do papel, tá? Então acho que como todo mundo que tem experiência com tablet, eu acho que meio que reclama, né, sobre isso, né, mas em relação à precisão ela é muito boa, então tu, para as equações matemáticas tu consegue expressar muito bem, assim, não é uma coisa grosseira, é uma coisa, é uma escrita fina, só que ela escorrega, tá? Uh, em relação a esse problema de escorregar, eu comprei uma outra caneta do, da, do mesmo fabricante do tablet, que é da Samsung, né, essa caneta que eu comprei, ela é um pouco diferente, ela é uma canetinha mais grossa, depois que eu abrir o vídeo eu mostro para vocês ali. Ela é uma canetinha um pouco mais grossa, tá? E a ponta dela é um pouco diferente, eu não sei se quando eu comprei eu pensei nisso ou, ou foi o que tinha disponível, o modelo da caneta que eu comprei. Só que a ponta dela é um pouco diferente, ela é mais emborrachada, essa ponta não é tão lisa como a caneta que vem com originalmente com o tablet, então essa caneta ela é mais grossa, ela, ela é difícil de, ela não tem o encaixe para dentro do tablet, né, que o, a caneta do tablet tem um buraquinho e essa caneta por ser uma ponta emborrachada ela desliza menos no, no tablet, então ela tem uma experiência um pouco mais parecida com, com uma escrita assim uh, no papel, não é tão escorregadia, né? Então ela ela trava mais assim, a, a impressão que eu tenho é que essa ponta tem uma borracha na ponta que escorre, que, que trava mais e não escorrega tanto. Então eu acho que isso é uma vantagem. Eu tenho usado bastante essa caneta e tem dado uma experiência bem melhor assim. Deixa eu ver se eu consigo abrir minha câmera aqui para mostrar a diferença das canetas aqui. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Olha. Estão vendo aqui? Estão me vendo? Tá? Tá, então essa aqui é a canetinha original, tá? Ela pode ver até que... Deixa eu, deixa eu botar minha própria imagem aqui pra... Onde é que eu estou aqui? Deixa eu só me colocar aqui, né? Não tô conseguindo ver, mas então aqui a, essa pontinha, ela tem uma pontinha branca um pouquinho mais emborrachada, né então ela fica mais travada só que ela é mais grossa, né, então isso aqui ca, essa caneta original, ela cabe no buraquinho do tablet ali, e essa aqui não, essa aqui tem que ser levada separado eu comprei essa caneta aqui porque eu achava que eu ia perder essa, mas aí então até hoje eu não, não perdi ainda para usar a reserva, mas voltando à apresentação a uh... Voltando à apresentação aqui então, uh, ela tem uma duração de bateria média, esse tablet né, então eu consigo, quando eu estou apresentando as aulas, eu consigo apresentar de duas a três a aulas de, de dois créditos né, com uma carga cheia de bateria né, então eu não, não considero uma duração de bateria média, eu tenho, um, a gente tem um outro tablet que um iPad, a, a duração da bateria do iPad é muito melhor. Tá? Só que é um iPad antigo, né? então esses iPads mais antigos não são compatíveis com essas canetas novas que tem mais precisão. Então o um iPad até tu conseguiria fazer uma apresentação, gravar, mas aí tu usaria a caneta, né, que é, um, é uma caneta bem grosseira, assim, só para circular, marcar algumas coisas, enquanto nesse tablet aqui tu consegue escrever, né? Uh, desenhar, fazer equações, coisas que não daria para fazer no iPad, embora... Eu gosto bastante do, da qualidade do iPad, o modelo que eu tenho por ser muito antigo, ele não tem essa precisão de tela que tem o, esse tablet aqui da Samsung, tá? Quando eu comprei ele eu paguei mais barato, eu queria um modelo mais barato, né? E, e ele veio só com 16GB de memória interna, eu, eu acho muito pouco, assim, depois que eu fui vendo, eu me arrependi de ter comprado, devia ter pagado um pouco mais, porque 16 é muito pouco. Então esse tablet hoje eu não tenho na, praticamente nada instalado. Só as minhas coisas de para ministrar as aulas ali, um Dropbox, um, uma planilha, um aplicativo de planilha para abrir, mostrar alguma coisa. Não cabe mais muita coisa. Os aplicativos hoje eles querem tudo se instalar na memória interna, não querem se instalar na, minha, na memória do, do cartão. Então fica tudo, tudo, a memória sempre enche muito rápido. né? Então acho que 16 GB é muito pequeno, acho que nem tem mais hoje para vender... É, tablets com, com esse tamanho de memória mas assim, eu acho que memória nunca é demais então quem tem a oportunidade de comprar um tablet assim é, que compre, acho que sempre é, não ser muito modesto nessa questão da memória né? porque depois pode fazer falta tá? ele é um tablet bem rápido, o processador dele é bem bom assim, nunca me deixou na mão assim, de ficar travando e... e... E coisa. Então, até antigamente eu usava ele para botar uns joguinhos mais pesados, quando, quando eu não usava coisas com tanta memória, ele rodava muito bem. Né? É um processador muito bom, tá? Então isso aqui é o, é o, o hardware, né? O é o dispositivo que eu tô usando. E agora eu vou falar um pouco sobre o que, que eu uso de software, tá? Então, esse software aqui foi, foi sugestão do professor Jorge lá, em 2014. Ele se chama Lecture Notes, tá? Então, ele é um aplicativo que tem para tablet, para esses tablets Android, eu não sei se tem para para Apple, mas ele é muito, muito bom, muito versátil. Assim, então, é, é, um, é, um, é um aplicativo aprovadíssimo, tá? Tem a versão free dele e a versão paga. Eu não sei quanto é que está a versão paga, faz tempo que eu não, que eu não olho, assim, mas é um investimento que se paga porque ele é muito bom. Ele tem várias ferramentas aqui de escrita é, Tipos de traço, é, pode botar texto, a parte de apagar ele, tem vários atalhos, tu pode colocar a barra de rolagem, barra de zoom, ele tem muitas personalizações, então tu pode colocar, eu quero é, de, dar zoom com três dedos, por exemplo, não tem perigo de tu tocar com dois dedos e dar zoom, ele tem essa opção. A ah, barra de rolagem, que é quando tu vai rolar, tu pode rolar com um dedo, dois dedos, tu pode botar uma região na tua tela que tu vai rolar, né? Ele tem opções de, de tu recortar texto, de tu colar texto. Tu pode, por exemplo, tirar uma foto e na hora que o teu tablet importar para tua apresentação. As ferramentas de desenho, é tudo quanto qualquer tipo de forma geométrica. Ele tem uma, uma ferramenta de desenho que é bem legal, que, que, é plan, que é gráfico cartesiano. Então tu coloca ali, tu bota ali, tu aperta ali uma dessas barrinhas aqui, uma dessas dessas ferramentas aqui, tu clica aqui, ele abre uma caixinha, daí tem ali é, retângulo cheio, retângulo vazado, é, tabela ele faz uma gradezinha já pra ti, tu diz quantas linhas tu quer, quantas colunas, ele faz uma gradezinha pra ti ele faz esse plano cartesiano, então tu diz ali, ah, eu quero um XY começando em zero e acabando em 10 ele já bota a escala pra ti, daí tu desenha retângulo, ele já coloca pra ti o teu XY ali, daí tu quiser fazer um esboço já, na hora já tá pronto né? Ele trabalha com... então ele tem um modo de, de escrita, assim, né? Como se fosse um caderno com um monte de, de funcionalidade, tá? E, e ele tem um modo de importar PDF, então é isso que eu faço. Então eu vou... eu gero um PDF das minhas apresentações, né? Importo, né? E daí coloco alguns textos no PDF, deixo uns espaços para resolver e, e para rabiscar. Então vou fazendo assim... As minhas aulas eu faço assim, meio interativo. Então, boto um exercício ali e vou resolvendo com eles ali na mão, né? E gravo o vídeo disso, tá? O, esse aplicativo Lecture Notes nativo, ele não vem com gravação de vídeo, tá? Então, existem assim, duas opções. Ou tu baixa um aplicativo do Android, né? para capturar a tela, né? Ou uma outra opção é tu tu adquirir junto com esse com esse aplicativo uh, da mesma empresa o nome da empresa que faz esse aplicativo é a o nome é, chama Lecture Videos né então ele já, já já coloca mais um botãozinho aqui na tua barra de ferramentas para gravar e para parar o vídeo né ele então já fica integrado. Assim, também são, são duas ferramentas pagas. Na época, eu acho que eu paguei uns 40 reais. As duas, as duas ferramentas deve estar em torno disso, aí é 50, 80 reais, mais ou menos. Até posso consultar aqui depois. Tá. Então, é uma ferramenta paga, mas ah, testadíssima e aprovada. Assim, é muito, é, muito funcional e vale a pena o preço pago. Assim, por ela tá. Tanto né, para tu escrever, quanto para tu gravar as aulas, tá? Na gravação de aula com lecture videos, tá? Uma coisa que para o pessoal depois não ficar decepcionado, ele não faz animação em tempo real. Então, assim, por exemplo, você está escrevendo uma palavra, ele, digamos assim, não... Ele, ele, ele não captura, digamos, frame a frame. Então, às vezes, alguma coisa que tu escreve não fica com a animação exatamente. Tu escreve devagar, assim, às vezes, ele só captura aquela tela... É, alguns segundos depois, então tem um delay quando tu tá escrevendo, né? E outra coisa, quando tu dá o zoom também, ele não captura o zoom que tu deu na. Então, por exemplo, tu quer mostrar uma figura, tu dá um zoom. Na gravação de vídeo, esse zoom não fica capturado, como se tu tivesse sempre gravando é, a tela inteira, né? Eu não sei porque foi implementado assim no, lá na gravação, mas eu não achei uma opção para tirar isso. Então a, a gravação não é extremamente fidedigna, como se tu botasse um software para capturar a tela, por exemplo, né? Mas é, é bem interessante, é bem bom, assim. Tá? Então, a, algumas funcionalidades, né? Como é que eu faço? Eu importo PDF, né? Com, com as figuras e os textos parciais. Essa importação pode ser direto do, do, da memória, né? pode passar via USB, mas ele tem um plugin para ler do Dropbox, Google Drive, então todos esses aplicativos que tem de nuvem, é, tu, quando tu pedir para importar, ele vai abrir uma janela dizendo de qual deles tu quer importar, então é, funciona muito bem, assim, bem funcional, tá? Aí tu vai abrir, ele vai pe pedir as dimensões, pode redimensionar esse PDF, né? Uh, tem, como eu falei, tem diversas opções de caneta, cor, espessura... Né, setas, é, linhas de tudo quanto é tipo tracejado, mais grossa, mais fina, tabela, gráfico, né? Uma coisa interessante é a incorporação desses elementos da área de transferência, né? Então, às vezes, tu tá fazendo um, um, tu tá fazendo um negócio, assim, na, na aula, e tu achou interessante que tem uma figura interessante que tu não conseguiu colocar, por exemplo, de um livro. Tu pode pegar o teu tablet, tira foto do, daquela figura do livro e coloca ali e já mostra para eles, né? Então é bem interessante uh, essas opções assim de integração com a, com, a, com a área de transferência, tá? Como eu falei, tem essa gravação incorporada com Lecture Videos ou pode ser comprado um. É, um... Existem alguns aplicativos free para gravação de, para gravação de de tela do Android, né? Uh, só que muito, a maioria dos fris ele vem, bota, coloca uma marca da água, coloca um limite de tempo, né? Então eu recomendo, eu acho que o Lecture Videos é um custo-benefício bom, tá? Uh, eu ia fazer uma demonstração aqui, mas como eu falei, não ficou bom, uh, uh, não ficou bom o espelhamento de tela, então para não comprometer a qualidade, a gente acabou pulando essa parte, tá? Uh, bom, então Dei uma visão geral, assim, de como é que eu faço. Então, eu faço esse filme, né? Uh, então, algumas opções, né? Para quem, quem quer usar algumas uh, funções alternativas, tá? Em relação a esse setup inicial que eu uso, tá? Por exemplo, se a pessoa tem a animação em PowerPoint, tá? E, e com a apresentação em PowerPoint com muitas animações, o que, que vai acontecer? Uh, o Lectio Notes, ele importa só PDF, tá? Então, vai ter um problema aí. É, então o que, que acontece, existe então, a gente, quando a gente faz muitas animações, né, mesmo se tu usar lá a opção de exportar como PDF do, do PowerPoint, o que, que vai acontecer? Se tem uma animação que sobrepõe a outra, né, o que, que ele faz? Ele pega e apaga que tá uma que está por cima da outra, né? quando tu grava, tu manda salvar com PDF, fica ruim isso, né? Então, existe um, um plugin que eu, que eu uso, que é que eu já testei também bastante e funciona bem, chama o PowerPoint Split ou PPT Split. Tá? Então, se vocês colocarem lá no, uh, lá no, no Google e procurar por plugin PPT Split, o que, que ele faz? Ele pega, vê todos os slides, ele aparece no PowerPoint como mais uma, uma daquelas funcionalidades, mais como uma, uma abinha ali, né? Para vocês, depois que, que instala o plugin. E o que, que ele faz? Ele lê todo o teu PowerPoint e separa as animações. PowerPoints animados, ele separa uma animação para cada slide. Né? Então se tu tem, tipo, por exemplo, três textos chegando, um de cada lado, por exemplo, em três animações diferentes Ele vai dividir isso em três slides diferentes Então evita aquele problema de sobreposição de um texto em cima do outro né? Porque às vezes a gente bota um texto, depois apaga esse texto com animação e coloca outro em cima Ou faz isso com as figuras né? Então para não ficar sobreposto esse PPT Split é uma alternativa bem interessante tá? Já testei, já usei e ele é bem bom assim Tá? E ele é free também. Tá? E daí depois que ele divide, né? Dá para salvar o resultado com o PDF e importar lá no Lecture Notes. É num, num, uma das alternativas, tá? Uh, se vocês não têm, não, não querem usar o Lecture Videos, tá? Tem duas opções. Ou é, ver alguma alternativa de captura de tela, tá? Mas existe uma outra opção que, que eu sei que tem Windows 10, e, né? Que é espelhar a tela do tablet Android no computador. Então, o Windows tem esse recurso aqui, tá, Tô deixando o link ali, mas se vocês procurarem lá no Google como espelhar a, a tela do celular Android no PC, ou como será espelhando a tela do tablet no Windows 10, vai aparecer o tutorial. É bem fácil, é uma opção lá, tu escreve conectar lá no, no procurar os comandos, aí tu clica ali, né, daí tu tu te conecta, tu pega o teu tablet e te conecta no Wi-Fi do, do computador, bem simples assim, daí fica a tela do teu tablet ali, tá espelhado no, no teu computador, tá? Então, se tu quiser fazer, mostrar uma aula, por exemplo, né? Tu pode, tu, que já tá no teu no, no tablet, já tá, já tá em PDF, a vantagem do tablet é a questão do desenho, né? Então, eu vejo assim, essa como a pressão da caneta é muito boa, ela, ela fica, é, essa é uma das vantagens que eu vejo do que, por exemplo, tu escrever é, direto no PDF, né? tu pode pegar o, o, esses, esses é, vários é, visualizadores de PDF, já tem a, a parte de escrita, gra, visualizador, os visualizadores gratuitos de PDF, como o Foxit Reader ou o Acrobat Reader mesmo, já tem a opção de tu rabiscar o PDF né? sem ter a versão completa então estaria uh, para fazer no computador mas aí o problema é que tu tem que como é que tu vai escrever uma equação com mouse né fica ruim não fica legal e a caneta te dá essa precisão né escrever lá uma equação com integral derivada derivada parcial né vai ficar razoavelmente bem no tablet não como escrever no papel claro né porque como eu falei a diferença da tela escorregar um pouco mais né mas o tablet tem isso então daria para espelhar a tela no no no Windows 10, tá, e, e, só que daí tu precisa de uma conexão Wi-Fi no computador, né, então os dois tem que ter conexão Wi-Fi, né, o tablet se conecta no Wi-Fi é, no, no teu computador é, por Wi-Fi, então se tu usa o teu Wi-Fi do computador para se conectar na internet, tu vai perder essa conexão, tá, a não ser que tenha uma conexão cabeada junto com o Wi-Fi do teu computador, tá. Uh, então depois que tu conectou apareceu a tela ali espelhada no teu Windows né então daí tu pode usar o software de captura favorito tá o, o, o dos que eu, que a gente tem comentado lá nos nossos grupos esse Flashback Express Record que é bem bom tem o OBS também né e um, uh, e tem que ser Xbox Game Bar tá mas o Xbox Game Bar ele tem um detalhe tá ele, ele é uma ferramenta do que tem um, o Windows, né, para tu gravar jogos, né? Então, para pro pessoal que gosta de jogar, gravar e botar no YouTube, né? Então, ele tem essa ferramenta. Só que quando tu faz essa transmissão, esse Xbox Game Bar, que é a ferramenta nativa de captura de gravação de tela do Windows, ele não funciona, tá? Porque eu acho que ele por uma questão de direito autoral, acho que ele tem, digamos assim, a questão da pessoa usar o tablet para tocar um filme, né, e gravar o filme no computador e depois distribuir, então o Xbox Game Bar não vai gravar pra ti, Eu já testei e não funcionou, tá, uhum. mas esses outros, Flashback, o Express Record que é free, o OBS que é free vão funcionar também, tá uh, se a pessoa não tem o Lecture Videos, também tem uma opção que um professor comentou ontem no grupo que é esse Mirroring 360 tá, então como é que é tu instala no computador e no tablet né, tu paga Tu, a versão do tablet, o, o app do tablet é free e tu paga a versão do servidor, né? Então tu baixa o, o, o servidor e tu paga um, é, 11 dólares, essa versão. E só é uma licença perpétua, só que só vale para um computador, né? Então se tu usa em dois computadores, tu teria que pagar duas licenças, tá? Mas pelo que o professor mostrou ali, eu vi o vídeo dele, ele se mostra, mostra bastante satisfeito com esse, com esse aplicativo. Aí tá, uh, esse Mirror 360, ou seja, ele espelha o tablet no, no computador também. Tá, quem não tem o Windows 7, Windows 8 e não tem essa, essa funcionalidade pode usar esse, essa alternativa. Tá, então esse aqui é o Mirror 360, o íconezinho do app que vocês acham lá na, na loja de aplicativos do Google, na Play Store. Né? Esse é o ícone dele. Uh, outra alternativa que eu tenho que eu fiz uns testes e gostei bastante. Tá? é tu fazer uma apresentação, tu, tu pegar teu, teu PowerPoint ou teu, ou teu PDF e escrever nele com, com o tablet, né? Então tu usa a, a canetinha do tablet como uma mesa digitalizadora, digamos assim, né? Claro que eu acho que a mesa digitalizadora é melhor, porque eu acho que ela tem um pouco mais de atrito, né? E, e acho que a letra fica um pouco melhor mas eu testei eu usei esse aplicativo aqui que eu gostei é muito preciso tá esse é testado e aprovado chama virtual tablet né? então tu instala é, um servidor no computador né? então esse servidor tu pode instalar em vários computadores ele é frio o servidor e tu paga a versão do tablet só né? então tu pode usar em vários computadores ao contrário do do Miriam 360 que tu paga a versão do servidor então tu amarra é, o servidor, né, na versão paga. E esse aqui não, a versão paga é do app. Então, tu pode instalar em vários é, servidores, tá? Uh, deixa eu ver aqui. Então, ele é pago, mas eu achei o custo dele bem razoável aqui, tá? Tu paga o app e não o servidor. E ele tem uma precisão extremamente boa aqui. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui um... Deixa eu ver visualizar. Deixa eu ver se eu, se eu vejo aqui uma ferramenta de... De desenho aqui pra gente. Vou, co vou colocar aqui pra gente fazer um desenhozinho na hora aqui pra mostrar a precisão aqui, tá? Mas deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Não, tem que é só um pouquinho, deixa eu só botar uma. Eu não sei se vocês conseguem ver a mãozinha aqui, mas eu devia ter... Eu, eu... A mãozinha aparece, tá? Eu vou ver se eu consigo colocar aqui. Tá, botei os botões aqui. Deixa eu ver se eu coloco aqui uma, uma opção de desenho aqui. Ah, não, mas o eu, eu, que eu acabei botando aqui pra ocultar aqui o, a, a, pra ocultar a barra, pra ficar maior aqui, eu perdi aqui as, as opções, tá? Mas assim, ó uh, o, o tablet tem uma opção, esse virtual tablet tem uma precisão muito boa assim, então pra desenhar, ah, deixa eu ver aqui se eu consigo, eu tô com o paint aberto aqui, eu vou compartilhar o paint aqui daí a gente acho que vai conseguir vou parar o compartilhamento aqui e vou Escolher o Paint aqui. Aqui, tá. Agora sim. Tá, então, assim, uh, ele é bem preciso, né? Tá, então, uma integralzinha ali, claro que não tá bonito porque essa é a minha letra que não ajuda, tá, pessoal? Mas é, a precisão é bem, bem grande, assim, ó. Eu tô com a minha mão parada ali ele fica praticamente parado, né? Então, quer fazer um né, uma figura aqui e manda com bem precisão essa figura que vocês estão vendo foi exatamente a figura que eu desenhei então a precisão é é um para um não tem aquele espacinho aqui que ficou aqui embaixo aqui ó tá é que tá tá no meu tá no meu desenho né então fica esse virtual tablet é, é muito bom assim. então para quem quer uma ferramenta né uma ferram uma experiência mais parecida assim com com mesa digitalizadora é uma boa é uma boa opção, né? fazer um gráfico aqui, Vou tentar desenhar melhor aqui. Agora estou fazendo com uma outra caneta, essa outra caneta é melhorzinho um pouco. Né? Então fica, mais, fica bem parecido com o que a gente tem na, na realidade. Tá? Então isso aqui é exatamente o que está desenhado, e esse Virtual Tablet é interessante quando tu escreve no tablet, né, ele, ele deixa a tela escrita no tablet, é né, como uma mesa digitalizadora que tu tem que escrever na mesa e olhar a tela. Esse aqui, tu, o que tu tá escrevendo na tela do tablet fica aparecendo, né. Claro que depois de um tempo fica rabiscado, né, porque tu vai escrevendo em cima de, de coisas, mas tem uma opção de tu limpar toda a tela, ele limpa para ti, né. Achei bem interessante, assim, essa, essa opção, tá. Uh, vamos voltar aqui, então, pro... Vou voltar aqui para a próxima, para os próximos. Tá, então, já estou quase acabando, tá? Bom, então tem essa opção para quem quer usar uh, o Virtual Tablet, para quem quer usar o Tablet como uma mesa digitalizadora, né? Então, pode usar para desenhar no PowerPoint, no, no Windows Whiteboard, até que um, uma colega falou... É na última apresentação que eu achei bem interessante esse whiteboard. Testei também achei bem bom assim para para fazer escritas, né? Para fazer apresentações. Tá. Então esse aqui é o Victor Tablet. Tem a versão free, mas essa versão free ela funciona só por alguns minutos, depois para. Ele tem a opção de conexão por Wi-Fi, Bluetooth e USB. Então tem essas três opções de conexão. Tá. Uh, tem uma opção também, para quem quer ter essa experiência de tablet, sem ter o tablet, tá? É um, é um emulador de ambiente Android, chama BlueStacks. Esse BlueStacks é um emulador de Android. Então, tu instala ele no Windows, tá? E, e ele tem uma janelinha aqui dentro, né? Então, ele tem todos os aplicativos. Então, tu faz o teu login, como se estivesse fazendo o login lá no teu tablet, né? Então, no momento que tu bota o teu login, fica tudo sincronizado, então é como se tu tivesse, esse Bluestacks, como se tivesse comprado um telefone novo, né? Então tu abre a app Store ali, tu manda sincronizar ali, baixa os aplicativos que tu já tem nos outros, nos outros aplicativos com Android, né? É uma alternativa, né? tu pode pegar, é, instalar. Então aqui, esse Bluestacks, ele é feito para o pessoal que joga e quer, quer jo jogar jogos de Android no PC, né? Então até acabei descobrindo por causa dos meus filhos aqui. Então, esse aplicativo aqui, pode ver, tem vários joguinhos aqui, mas pode instalar qualquer aplicativo normal. Então, tu pode instalar aplicativo de, de, de ler PDF, todos os aplicativos disponíveis do Android estão aqui, tá? E ele tem uma ferramenta nativa, como ele é, pra, ele, ele é voltado para jogadores, ele tem uma ferramenta também de captura de tela, de gravação. Então, tu pode instalar, ele é gratuito, instala no teu PC, Tá? Uh, baixa o Lecture Notes ali, paga, ou baixa a versão free, testa, né? Mas isso aqui te dá uma experiência de tablet no PC, tá? Uh, como eu gosto muito desse Lecture vídeos né? Eu acho uma, uma opção interessante de ter no tablet, tá? Uh, ele, só que ele é meio pesado, tá? Então não dá pra ter muita coisa aberta quando ele tá rodando, né? Então esse Bluestacks, ele, ele consome, tem que ter um, um computador... Se tu quer rodar ele bem, assim, tu precisa roda ele num i5 com, com 6GB de RAM, assim ele não é as, as mil maravilhas, tá? Então ele precisa de uma máquina boa assim, para rodar, tá? E, como eu falei, ele tem um gravador incorporado, se vocês quiserem usar o notes vai vocês vão ter que desenhar e escrever com o mouse, né? Ou usar um, uma mesa digitalizadora ou esse virtual tablet mesmo, tá? Mas eu acho interessante essa experiência com esse BlueStacks aqui também. Bom, só para vocês verem, né, a opção tem bastante, né, essa é a ideia. Tá? Então, de software, uh, né, para montagem das aulas em si é isso. Vou falar rapidamente como é que eu gravo as minhas aulas, como é que eu é, monto o trabalho, né? é como já falando nos nas outras encontros, né, as aulas, o que a ideia é ensaiar bem as aulas, deixar as aulas bem redondinhas para evitar retrabalho nas edições, né? Então, uma uma quem, quem faz as, a, as aulas assim quer deixar um material pronto assim é, bem didático né eu calculo assim que um para um mais ou menos. então cada cada hora de aula tu vai precisar de uma hora de edição né então se tu faz um, uma uma aula bem ensaiada bem direitinho gasta um pouco menos edição que edição é uma coisa meio maçante tem que ficar ah tu gaguejou ali tira esse tu tem que tirar o quarto áudio corta o vídeo é, é meio chatinho meio trabalhoso de fazer né então essa ideia de fazer aulas curtas é boa também né porque aí é, com aulas curtas tu te cansa menos né eu tenho aulas gravadas aí de quase duas horas né é, é... Pra editar isso foi um parto, eu me arrependi de não ter feito o menor, né? Então agora a tendência das minhas aulas mais novas é fazer aulas curtas justamente para isso. É mais fácil editar, tu coloca uma ideia, tu cansa menos enquanto tu tá, tu tá narrando, enquanto tu tá falando. Daí tu menos cansado, tem menos chance de tu gaguejar e ter que fazer uma edição antes, né? mas a ideia é, é, é dar uma boa revisada na aula como se tu fosse fazer uma apresentação para um congresso assim deixar a aula bem certinha bem redondinha se tu prepara as lâminas dá uma olhada rápida e depois vai gravar aí tu vai gastar mais tempo na edição tá claro que a gente também tem que nesse tempo de ensino remoto tá a gente tem que é, eu já falei isso algumas vezes aí nos grupos né que em ensino remoto não tem amadorismo né então a gente a, a gente tem essa a, a gente tem essa, esse perfeccionismo né, da, inerente à nossa profissão, mas a gente também tem que ponderar. Se a gente quer deixar o um negócio redondíssimo, perfeito, sem nenhum a ah", sem nenhum A, ah", sem nenhuma gaguejada na aula, é, isso vai tomar muito tempo. E, e eu acho que, talvez, a minha opinião é que nesse, nessa época de ensino emergencial não seja tão importante é, deixar o trabalho nas mais perfeitas condições. Né? Então tem isso, tem esse custo-benefício né, de de preparar bem a aula antes de gravar, mas também se não ficar perfeito também a gente não não vamos se cobrar tanto assim, tá? Como eu faço as edições, tá? Então eu faço assim. Eu uso eu uso Notes Notes, Lecture Videos, gravo gravo a apresentação narrada, né? Com áudio e o, e o vídeo, com as animações, né? Depois eu vou lá o Lecture Videos, depois ele gera esse vídeo gera um vídeo de MP4 compartilhável, tá? Uh, no mesmo tempo que eu tô gravando o, o vídeo, eu gravo um áudio no computador. Então, eu tenho um, um microfone aqui, onde, um profissional onde eu gravo o áudio, que eu, eu gosto de um áudio bem gravado, eu, eu acho muito ruim é, o áudio que sai no tablet, principalmente porque... É um microfone muito sensível, pega muito ruído aqui, tem cachorro em casa, mora numa rua movimentada, fica, passa, sempre tem alguém cortando grama aqui em volta, vizinho em obra e coisa. Então eu, prof, eu comprei um microfone com, que tem um isolamento acústico bom, ele, ele é bem direcional, assim, não pega ruídos ao redor e faço a gravação com esse microfone. Tá? Uh, depois, eu dou, uh, depois eu pego esses dois áudios né? e junto num software de edição de vídeo. Daí é bem simples, porque daí tu já tem o áudio é, gravado no, no tablet, que já está junto com o teu vídeo, e o áudio numa trilha separada. Então, é fácil de tu sincronizar os dois né, e juntar, né? Bom, como é que eu gravo esse áudio? Vamos lá. Eu disse que ia falar tudo sobre tudo que eu sei sobre tablets e gravação, né? Então, eu estou... Tô... mas está quase acabando, tá? Então, eu gravo o áudio num programa Frix, chamado Audacity, né? Faço algumas edições. O que, que eu faço de edição? Uh, eu, te, eu dou uma amplificada no, no, no som para ficar um som mais alto, né? E tiro o ruído, né? Ele tem uma opção que tu, tu grava um, dois segundos de silêncio, tu diz, ah, isso aqui é ruído, ele... então tu consegue botar o som bem alto sem ouvir aquele ruído uh, de, de fundo ruim que, que aparece alguns microfones amadores, né? Quando tu grava direto do computador, às vezes quando tu é, fica um chiadinho de, de interferência eletromagnética, aquele um chado de baixa frequência. O microfone tira praticamente todo esse ruído, né? Fica um ruído muito baixo, muito residual, mas dá para tirar também. Então eu faço essas duas edições de amplificar e tirar o ruído, né? E eu uso esse software de edição de vídeo CADEN Live, né que ele é free também para Windows, Linux e Mac. Esse Audacity também é free para todas as plataformas, é né? um software de código aberto, né? e depois eu mando o software renderizar que é que é gerar o vídeo final e coloco lá no YouTube tá uh, em caso de falha na gravação né eu faço eu faço edições né então uma, uh, existem mais ou menos duas técnicas para fazer essas edições uh, uh, para não fazer as edições mas lidar com as falhas na gravação tá então a alternativa um tá uh, anotar tempo da falha e seguir em frente. Então, tu tá gravando ali, tá marcando o tempo ali da gravação, geralmente os, os softwares de gravação aqui, eles botam um, um cronômetrozinho ali, daí, ah, uh, na, na transição desse slide aqui eu não ficou muito legal, daí tu marca o tempo ali, dois minutos e 30 segundos e toca em ficha, tá? Só que daí, quando tu vai fazer esses cortes, tá? Tem que ter um cuidado, tá? Porque à medida que tu vai cortando o vídeo, né? Tu, tem que cortar, tu tem que editar de trás para frente, tá? se tu vai fa fazer os cortes de trás para frente, por exemplo, vamos supor que tu fez um, um vídeo de 10 minutos, tu gaguejou lá, tu quer tirar um trecho que de 10 segundos em 3 minutos e de 10 segundos em 6 minutos, por exemplo, vai tirar esses dois trechos, tu anotou lá no papel, só que acontece, aí tu vai lá, nos 3 minutos tu tira 10 segundos, Daí aquele corte que tem na frente, que seria de 6 minutos, ele não está mais em 6 minutos, ele está em 5,50, e e no... porque tu tirou 10 segundos, né? Então isso vai dando uma confusão. E aí é, e aí é cálculo com... com lógica decimal, é com... Com... com base de minuto, base 60. Daí ficar subtraindo, adicionando, dá um trabalho. Então se tu corta de trás para frente, do final do vídeo, então eu primeiro vou cortar o tempo de 6 minutos, ali tiro 10 segundos, e... O de três minutos vai continuar em três minutos. Então, tu tem que ir sempre cortando do final do vídeo para frente, para não precisar ficar fazendo essas contas, tá? Essa é uma alternativa, tá? Então, sempre fazer... o, faz, Se vocês é, não pararem o vídeo, tocarem e só anotarem o tempo, façam a edição sempre de trás para frente, tá? Do, do tempo final para o tempo inicial. Outra alternativa que é que eu faço, tá? Eu paro o vídeo, salvo o vídeo, salvo o áudio, fecho o arquivo e começo o novo porque depois lá na montagem do, do vídeo final eu só vou arrastando os, os, os vídeos ali né? o caden live ele é bem é, ele, ele é intuitivo né? embora a edição dê trabalho é inerente de todas as edições mas ele é bem intuitivo, então tu vai botando os vídeos um atrás do outro e tu sabe que no final de um vídeo tu sempre errou, então tu corta sabe onde é que, exatamente onde é que está aquele ponto que tu quer tirar, daí tu ouve, corta aquele trecho e vai juntando todos os vídeos e todos os áudios, tá? É assim que eu faço, tá? Então, esse, é, tá, isso aqui está dito. Bom, então tá, já são 10h53, é isso. Eu não sei se nós vamos abrir para perguntas agora, o que, que tu acha, Mariana, ou deixa eu parar minha apresentação aqui. Ou a gente deixa para o final, algum professor quer dar um depoimento sobre alguma coisa que faz parecida. O que, que vocês acham? Sim, vai é ficar perfeito, fica exatamente igual. Não tem, não tem delay entre áudio e vídeo, né? O que acontece no, no, no lecture, quando eu estou gravando com o lecture vídeos, como eu falei, às vezes você está escrevendo uma equação assim, e no vídeo a impressão que eu tenho é que ele grava quando tu tira o lápis, do, quando tu tira o lápis do, do, da tela, ele captura, Entendeu? Então não fica aquele desenho como se eu estivesse filmando um desenho suave, assim, ele fica meio dando umas, uns pulinhos, assim, no vídeo, sabe? Mas o áudio fica sincronizado perfeito, não tem nada de, de defasagem, eu nunca observei, pelo menos. Pode ser, eu, vou, eu tenho um pedido aqui de compartilhar a apresentação, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou, colar, eu vou criar um link para essa apresentação aqui e vou colar lá, eu vou colar aqui para compartilhar com vocês, tá? Eu, essa apresentação está na nuvem aqui, eu vou gerar um link compartilhável aqui dela, aqui, daí eu já, já colo ali. Mas o professor Jorge pode ir começando, daí enquanto isso, eu, assim que eu tiver ela, o link gerado aqui, já estou fazendo, uh, daí eu já posto ali no chat para vocês, ok? Uh, agradecer primeiro também ao professor Jorge pela disponibilidade. Né? Então Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Nós vamos, então, apresentar para vocês a estratégia que é adotada nas aulas de controle. A ideia aqui, então, é justamente criar videoaulas com apostilas infográficas, as quais eu estou chamando de VAI. Eu considero isso uma abordagem bastante simples, e eficiente para o ensino eh, remoto emergencial na área de exatas. Nós estamos usando aqui o software que eu utilizo nas minhas aulas, que é o PDF Annotator. Então, tudo que eu faço aqui é a forma com que os alunos acompanham as aulas em si. Eu sou o professor Jorge, né, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O meu contato é esse aqui. E Então, vamos lá. Eu vou apresentar algumas... O material da, da apresentação já está disponível no, no chat. Então, se vocês quiserem acompanhar, eu disponibilizo para os alunos uma apostila. Essa apostila tem uma estrutura que eu desenvolvo ela no Word. E eu desenvolvo a apostila, a qual eu, ao longo da aula, preencho com os alunos. Aí eu disponibilizo para os alunos a versão em PDF, e depois a versão anotada por mim, certo? Então, é essa estrutura que eu uso nas minhas aulas. Então, o aluno tem tanto a versão em PDF, para ele preencher ao longo das aulas, assim como ele tem a versão preenchida. E o que, que nós estamos querendo aqui? Nós queremos uma abordagem uh, para que nós venhamos a ser eficientes na abordagem do ensino remoto. Então, a proposta é não R no L E a ideia é que, então, nós temos um ponto de partida, nós queremos chegar a um ponto final, e nesse percurso existem alguns problemas, algumas estratégias que, às vezes, não são muito eficientes e nos tomam muito tempo. A abordagem que eu tenho seguido, eu considero que ela apresenta um produto de qualidade, ou seja, uma gravação adequada, com baixo investimento de tempo e recursos. E ela visa aqui conciliar o quê? Três pontos fundamentais que nós normalmente usamos nas nossas aulas presenciais. É comum nós termos algum acompanhamento gráfico, que são os slides, em PPT, em PDF, que seja. A utilização de quadro branco, onde nós apresentamos demonstrações passo a passo. E também temos a componente que é a visual, que é o professor apresentando, e enfatizando a utilização, conversando com o aluno, e essa apresentação, essa motivação, esse contato visual com o professor, eu também considero importante. Então, a abordagem que eu tenho utilizado em minhas aulas é uma abordagem que concilia esses três pilares, Onde eu apareço no contato visual, eu apareço no canto inferior, eu apareço aqui assim, no canto inferior. E uh, com isso, além dessa, dessas três desse compromisso entre essas três coisas, uma coisa que eu considero importante é a disponibilização do material para os alunos, para eles fazerem as próprias anotações. E também a disponibilização do material após serem feitas as anotações do professor. E um ponto que eu ainda acho que temos que evoluir, ou eu particularmente tenho que evoluir, é a participação ativa dos alunos. Essa parte aqui eu ainda tenho que criar mecanismos para permitir que o aluno venha participar mais ativamente das aulas. Isso mais nas aulas síncronas Então vamos lá. Uh, se nós olharmos aqui, ó, tem uma pergunta básica. Será que existe uma forma que não dê muito trabalho? Essa é uma charge que foi encaminhada no grupo do WhatsApp de ferramentas e que eu acho que ela é bem pertinente. Ela mostra o lado de quem consome o produto ou quem consome a apresentação e o lado de quem elabora. Se nós olharmos para fazer uma apresentação de 20 minutos, que é o que a mãe aqui do, da aluna está dizendo, que a professora fez uma apresentação de 20 minutos, mas por trás dessa geração desse material, a professora aqui usou três horas. E a ideia é diminuir esse gap entre a geração do material e o consumo dele, por parte dos alunos. E nesse sentido, que eu considero essa abordagem eficiente. Porque, na realidade, o consumo nessa conversão é muito baixo. E um ponto, uma outra questão que eu considero importante é essa aqui. Se nós olharmos, tem tantas ferramentas que estão pipocando e essas ferramentas é, servem para tantas coisas e eu tenho que aprender essas ferramentas todas, será que eu preciso aprendê-las? É, será que eu preciso de tudo isso? É, isso causa um certo desespero em quem está trabalhando e gerando material, porque, é, de repente, eu além de ter que preparar a minha aula, o meu conteúdo, eu tenho que é, estruturar e aprender uma série de ferramentas. A abordagem que eu vou mostrar aqui para vocês é uma abordagem que nós não precisamos aprender ferramenta nenhuma mais. Ela é estruturada através de uma apostila escrita em Word ou em qualquer editor de texto. E quando a gente fala em ferramentas, não existe apenas uma ferramenta. Existe um monte de ferramentas disponíveis. Por exemplo, só para dar uma ilustração, quando a gente fala em quadro branco, nós temos o Whiteboard Paper, temos o Web Whiteboard, temos o Jamboard, isso é apenas para citar três. Inclusive, na minha apresentação aqui, se vocês tiverem acesso à apresentação em PDF, basta clicar nos links que você vai para as páginas correspondentes. Então, o que causa uma certa ansiedade, é que a gente tem tantas ferramentas e tantos caminhos a serem seguidos. E qual caminho que eu devo seguir? Qual caminho que eu vou seguir? Devo seguir por esse? Devo seguir por esse? Então não existe uma única solução, como vocês já devem estar acompanhando aí pelas apresentações que têm sido feitas. E, e eu não digo que o caminho que eu vou apresentar para vocês é o melhor caminho, é um dos caminhos. E ele é um caminho que apresenta bifurcações. E essas bifurcações, então, eu vou apresentar algumas variantes delas para vocês. Esse aqui é o slide que sumariza, ou essa é a página, que sumariza a essência do que eu tenho desenvolvido. Então, eu dividi aqui eh, em características que eu gostaria. A facilidade de produção do material depois a facilidade de apresentação do material, a facilidade de gravação do vídeo, a disponibilização do material gravado e escrito, no caso, a parte escrita e do material de apoio, um mural para os alunos poderem acompanhar o assunto da disciplina e, por fim, nós temos aí ainda a, a parte de realização de aulas uh, síncronas, e a disponibilização dos vídeos. Inclusive, aqui tem dois vídeos, um na versão atual e outro na versão gerada em PDF. E, por fim, quando nós trabalhamos em, em ciências exatas, também é importante as aulas computacionais. certo? Então, eu vou falar sobre esses três níveis, todos esses níveis em si que estão listados aqui e as ferramentas utilizadas. Então, a ideia, primeiro, é a geração do material. A geração do material, eu uso o Word direto, eu coloco as imagens e um espaço para escrever e desenvolver o assunto. Claro que nessa apresentação aqui eu não estou escrevendo muito na tela, porque justamente a ideia aqui é, é ser mais rápido, mas a, a ideia é que eu apresento um, algumas imagens e vou trabalhando com elas, em termos de deduções e coisas do gênero ao longo eh, da apresentação em si. Mas então eu gero o material usando o editor de texto, isso é comum tanto para um ambiente tablet quanto um ambiente Android. Ou, tanto um ambiente Windows, né, notebook, quanto no ambiente Android. Hoje eu tenho usado só a gravação e a geração do material usando o ambiente Windows, e para isso eu uso esse software aqui, que é o PDF Annotator. uma outra alternativa bem interessante, que é o, o, o Shodo, e no ambiente Android, eu uso o Lecture Notes, como o professor Edson comentou. Esse ambiente, aqui, inclusive, eu vou até aproveitar e já mostro as funcionalidades, o preço do é R$ 41,00, se não me engano, 66 centavos, E na gravação, no caso do tablet, é R$ reais o pacote. Então é um preço bastante acessível, na combinação é, geração de material com a parte de gravação do material em tablet. Essa é uma solução muito boa. Mas a que eu tenho usado, normalmente é essa aqui usando o PDF Annotator, que é, inclusive, o que vocês estão vendo aqui agora. E para gravar a, a tela do computador, eu tenho utilizado essas duas ferramentas aqui. Ó. O próprio uh, software de captura da câmera, que é o Logitech Capture, que, inclusive, permite com que eu transmita a minha imagem na minha câmera, ou seja... Quando eu abri a, a apresentação, vocês viram a minha tela de fundo junto com a minha imagem. E eu também uso o, esse ambiente aqui para justamente deixar a minha imagem transparente, certo? Então é essa a ideia, que eu vou mostrar em maiores detalhes para vocês. Então a ideia no primeiro momento é dar uma visão completa e depois eu vou detalhar essas duas ferramentas para vocês. Na disponibilização do material, eu tenho um compartilhamento com os alunos através de um Dropbox. Mas existe a possibilidade de fazer pelo OneDrive, pelo Moodle e pelo Google Drive. Eu, particularmente, no início eu usava o Moodle, mas eu acho tão trabalhoso você ter que abrir a sessão do Moodle e colocar o material e tudo mais que eu prefiro compartilhar um link do Dropbox e os alunos e eu salvo simplesmente eu salvo a apresentação anotada e os alunos já têm acesso ao conteúdo sem que eu tenha que ter que fazer um, um upload e coisas do gênero é, inclusive é o que eu vou fazer aqui na nessa apresentação eu vou gravar vou salvar essas minhas anotações digamos e vocês vão ter a versão uh, anotada, já disponibilizada, sem que eu tenha que fazer nenhum upload. No caso, eu vou usar o, o OneDrive. Uma outra característica importante que eu julgo é a parte referente ao mural, para organizar as ideias e o acompanhamento das aulas. Uh, mais uma vez, o Moodle aparece como uma alternativa. Eu considero o Moodle bastante arcaico, é um software que é, é uma estrutura bem antiga em termos de software, hoje tem ferramentas mais interessantes, é, mas ele é uma solução, sim, e ele eu vou usar, inclusive, nas minhas aulas, porque a parte de avaliação dele é importante e o acompanhamento e rastreabilidade é importante, além de ser a solução adotada pela URCS. Mas até agora eu tenho usado o Dropbox Paper, para acompanhar as aulas, disponibilizar o material para os alunos. E eu vou mostrar também para vocês isso. Nas aulas síncronas, eu utilizo o Microsoft Teams. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso compartilhar essa experiência do Microsoft Teams. E, particularmente, para os professores do Departamento de Engenharia Química, eles podem iniciar a utilizar o Microsoft Teams, porque o ambiente... A nossa extensão, enq.urgs.br, já está cadastrada na Microsoft, o que permite a utilização do Teams diretamente. Eu considero ele superior aos outros ambientes, e o compartilhamento de tela pode ser é, em ambos os sentidos e permite o controle do professor, caso o aluno apresente a tela dele, e ele precisa de um acompanhamento para tirar dúvidas, e o professor pode acessar, além de uma série de outras vantagens que ele oferece. Ele também oferece um ambiente alternativo para a sala de aula, que concilia características do OneNote, que tem sido pouco utilizado, mas para a sala de aula, substituindo, inclusive, o Moodle como alternativa eh, de disponibilização de material. Particularmente, eu considero ele uma ótima alternativa das que estão disponíveis. E no que tange à disponibilização dos vídeos, além das, das disponibilizações tradicionais, YouTube, uh, OneDrive, uh, Dropbox, uh, a URGS tem o um multimídia.urgs.br. E eu tenho disponibilizado também meus vídeos lá. Então, aqui nós temos dois vídeos. O vídeo de cima aqui, ele... Ele é a versão atual, gerado a partir do, dessa abordagem usando o PDF Annotator. E o vídeo de baixo é a versão usada, seguindo o caminho Lecture Notes e Lecture Videos. Então, esses dois caminhos aqui foram seguidos. Então, o vídeo usando essas duas ferramentas, desenvolvido em 2013, é esse aqui. E já o vídeo atual de assunto similar, ele está disponível recentemente nesse vídeo aqui. E por fim, para aulas computacionais, eu tenho usado a linguagem Python e a linguagem modélica, são ambientes eh, livres, e utilizo o JupyterLab como ambiente de disponibilização do material, e se vocês quiserem assistir uma aula feita uh, na última quarta-feira com os alunos usando o Microsoft Teams e o Lab na linguagem Python com o objetivo de controle, no caso com assuntos relativos a esse último tópico aqui, basta clicar aqui no JupyterLab. Então essa é, é, é uma parte importante também. Agora eu vou detalhar um pouco mais como é que eu Uh, gero as minhas imagens e gero a minha interface. Eu inicialmente tinha feito um chroma key. A minha ideia é justamente aparecer em, uh, só eu, né? no caso só a minha imagem e, e não ter nenhuma imagem de fundo. Isso dá para conseguir, dá para se fazer com chroma key. Eu consegui um chroma key adequado, mas o fundo azul era adequado uh, e funcionava bem. O único problema que eu tinha é que os meus óculos têm filtro de luz azul e volta e meia, dependendo da angulação, eu aparecia com uh, sem olhos, digamos assim. Então isso também criava uma dificuldade e aí eu estou usando esse software essa tecnologia que faz a, a, a imagem de fundo, corta a imagem de fundo, ele está disponível no Zoom, ele está disponível no Teams. Então, é uma tecnologia muito comum hoje, utilizada, para você, inclusive, se você quiser, você troca o seu fundo e pode colocar alguma imagem. Então, eu tenho um conjunto de imagens que eu uso. Então, eu tenho a opção de deixar o fundo transparente, que é o que eu uso em aula, e a possibilidade de deixar o fundo com alguma foto que me seja interessante que eu escolha aqui. Então eu uso esse ambiente para baixá-lo é, através desse site. Os links todos estão eles disponíveis no PDF. Uh, e para gravar, propriamente dito. Então eu, na realidade, eu não preciso de software para deixar transparente, eu posso usar o Chroma key do próprio sistema. No meu caso específico, porque eu uso óculos com filtro azul, isso me causou um problema. E também teria causado um problema no caso de eu usar camisas azuis. Também ficariam problemático nesse sentido, mas nada crítico. Para gravação da aula em si, eu uso o Capture da Logitech. O link é esse aqui. E aqui eu vou comentar um pouco com você sobre esse software. Ele está disponível em Windows em duas versões né e esse software é muito interessante porque ele é simples ele permite então que você por exemplo eu estou gravando também usando o software ao mesmo tempo que eu estou transmitindo para vocês a minha tela é assim que eu utilizo para os alunos só que na minha gravação eu apareço no cantinho comentando o assunto com os alunos já na, na, na tela que é transmitida para evitar problemas de transmissão eu normalmente não compartilho a minha imagem de vídeo para não atrasar a transmissão da tela mas na versão gravada que eu faço localmente eu uso o software então eu faço as duas coisas simultaneamente ele permite então, então a estrutura que eu uso é essa aqui eu fico transparente aqui embaixo e a imagem de fundo fica ali disponível. Então eu tenho duas telas, que eu configuro essas duas telas, a primeira tela eu configuro aqui, a segunda aqui, a primeira tela eu uso a câmera, a segunda tela eu uso a tela do computador. E nesse sentido é interessante porque muitos professores têm usado a gravação da parte escrita, e usando um, um, um celular e escrevendo no papel essa abordagem ela se integra perfeitamente aqui uh, nessa filosofia. Você pode fazer um esqueleto de apresentação e de conteúdo usando um arquivo em Word. E depois trechos onde você faz o desenvolvimento, por exemplo, trechos onde você faria o desenvolvimento. Eu vou, inclusive, aqui por uma malha de controle, por exemplo. Vou por essa malha de controle, vou deslocá-la. Então esse desenvolvimento você pode fazê-lo perfeitamente usando, no caso, usando a gravação do papel. Então aqui eu estou escrevendo, que seria um desenvolvimento a ser feito com valores papapá. Então eu posso criar também ambientes uh, iniciais, e gravar figuras iniciais. No caso, eu fiz um, um desenho preliminar, que é uma coisa que eu uso bastante. No caso, é, é uma malha de controle, onde gente está vendo a estabilidade do sistema. E o preenchimento fica rápido e fácil de ser feito ao longo da aula. Então, máxima sensibilidade. Ele tem uma série de ferramentas para escrever, fazer elipses. Eu posso uh, usar aqui, ele, ele já cria bloquinhos e assim por diante. Então, ele tem uma série de uh, facilidades que, faz, que nos tornam a escrita bastante simples e rápida. Certo? Eu só estou mostrando algumas dessas facilidades do, do PDF Annotator. Só para vocês terem uma ideia da qualidade do, do resultado gerado. Certo? Então, a ideia é: uma tela, eu estou reproduzindo o PDF Annotator, que no caso é a tela 2. No caso é a tela 2, eu tenho a reprodução da minha tela e a câmera está reproduzindo a minha pessoa aqui sendo transmitida. Essa abordagem pode ser perfeitamente feita, sem problema nenhum. Também para quem não usa uh, o PDF Anotator, ele pode criar apostila e esse desenvolvimento que eu fiz aqui, ele vai gravar no papel. E aqui, a segunda tela pode ser justamente uma outra câmera. E essa outra câmera, então, vai ser projetada. Então, aí onde está aparecendo aqui a minha tela fixa que eu estou escrevendo, vai aparecer a outra câmera com o desenvolvimento. Aí depois o professor pode simplesmente pegar, escanear aquele desenvolvimento, tirando uma foto do desenvolvimento, usando o scanner, e colocar no PDF para os alunos poderem acessar. Então, ele não precisa imprimir toda a apostila, ele pode incluir a apostila, e na hora de fazer esse desenvolvimento, ele vai para a câmera dele, para o celular, faz o desenvolvimento, depois, ao término, coloca-se essa versão escrita para dentro do, do PDF e disponibiliza para os alunos. Essa, esse ambiente de gravação permite eu alternar, por exemplo, aqui, a versão que eu normalmente uso é essa aqui, é o pequenininho, e a tela que está sendo compartilhada, que no caso é o PDF, anoteito. Mas existe também a possibilidade de eu ir para o primeiro plano, uma foto que eu quiser de fundo, que pode inclusive envolver o assunto da matéria em si, e a, a tela 2 em segundo plano. Então essa é uma abordagem também. A abordagem que eu uso e pretendo utilizar agora na disciplina de instrumentação, onde vai ser mais apresentações PowerPoint, não tem tanta escrita, é essa aqui, em que eu vou aparecer de pé, nessa área aqui, que é a configuração essa aqui, e a apresentação PowerPoint vai ficar aqui do lado, então é uma outra abordagem também interessante, e eu também tenho a possibilidade de fazer uma abertura se eu quiser, é, posso colocar abertura da minha aula e coisas do gênero. Então, em termos de gravação, eu considero esse software bem interessante, ele é leve, ele já gera o MP4 ele é muito eficiente, então, em termos de geração. E na parte de geração de material, é, geração... Sai, filho, sai daqui. É, é, a parte de geração de material é, em termos de mural, eu uso o Dropbox Paper. O Dropbox Paper, ele permite, então, eu facilmente é, disponibilizar para os alunos os vídeos e o texto necessário. Então, eu vou fazer um tab já no, no, no Dropbox Paper, para nós vermos o Dropbox Paper. Vamos ver onde é que está o Dropbox Paper. Está aqui. Então, aqui está a disciplina, usando o Dropbox Paper. O Dropbox Paper, é, o Dropbox Paper ele permite, inclusive, você ter o, o, o, a estrutura da disciplina em si, eu organizo o material por semanas, inclusive eu tenho um aluno que está... Isso aqui são os alunos atuais, que estão acessando. Então tem a apresentação... O link para as aulas de, do WhatsApp está aqui. O link para as aulas síncronas está aqui. Então o aluno chega aqui, clica aqui, vai para a minha sala, na hora da aula síncrona. Eu posso pôr mensagens de boas-vindas para os alunos, posso pôr o um símbolo, nosso símbolo da disciplina é o controle remoto. Uh, posso colocar mais comentários e estrutura do material ao longo da semana para os alunos trabalharem. Aqui eu, eu disponibilizo também as aulas gravadas. Estruturando por semanas. Então, isso aqui também fica disponível e fácil acesso para os alunos. No que tange a, a estrutura que depois vai migrar para o Moodle, eu vou estruturar em blocos de avaliação. Então, serão cinco blocos de avaliação. E a estrutura, então, vai ser a distribuição desses vídeos nesses cinco blocos. Então, com isso... Eu vou finalizando a minha apresentação e essa figura mostra o um caminho que vai desde a ideia, e aqui o mais importante é a ideia, montagem do conteúdo. A ideia está na cabeça dos professores, o conteúdo da aula. E eu acho que é importante nós nos preocuparmos com o conteúdo da aula e o objetivo é chegar ao aluno. Conhecimento transmitido. Transmissão e aprendizado do aluno. Como ele tem os links aqui, ele. Está me enchendo o saco aqui. Eu escreveria ali, aprendizado do aluno, mas como tem um link bem aqui perto, ele está querendo, está achando que eu estou clicando no link. E o, o caminho é, eu monto esse conteúdo, eu monto em um editor, que tem a facilidade de integração visual. Uh, gero o PDF, então o um PDF que é compartilhado, e aí eu uso para gravar essas duas ferramentas, e depois a versão gravada, disponibilizada para os alunos, através de um Dropbox Paper. Então, esse é o caminho que eu sigo nas minhas apresentações. E como eu havia programado com o Edson, meia horinha, eu estou fechando exatamente meia hora, e com isso eu gostaria de agradecer a vocês pela atenção, pela oportunidade, e me coloco à disposição, para discutirmos determinados assuntos que acharem pertinente e, caso tenha interesse, tenha a possibilidade de nós é, gerarmos um material sobre o Teams. E, com isso, eu passo a palavra, então, para os organizadores. Obrigado pela apresentação, Jorge. Acho que foi muito didática, estou... Tô tua apresentação aí, tu mostrou para nós aí, em tempo real, né, como é que como é que tu organiza uh, o teu material e também como é que tu faz as anotações e comentários, acho que ficou muito interessante. Uh, então, aqui, te, aí vamos ver algumas perguntas aqui, o, o Juan Pablo perguntou se o PDF Anotator é pago? É, o PDF Anotator, ele é pago, sim. É, ele pouquinho salgado eu fiz um upgrade nessa versão nova versão ele tem vários duas opções de, de, de marcação de texto por exemplo quando você trabalha com malhas de controle é interessante você mostrar para o aluno uh, a possibilidade da malha de controle do laço esse tipo de coisa então isso tudo facilita para o aluno então na nossa nessa nova versão que eu fiz o upgrade é, Para a versão 8. Ele tem duas, dois formatos de pointers. Tem esse aqui. E tem um formato de pointer que é esse aqui. E tem a mãozinha também. Que é essa aqui. Certo? Então, é, ele é pago. Ele é um pouquinho salgado. É 60 dólares. No caso, eu paguei 40 dólares. Porque eu fiz um upgrade da versão anterior. Mas é, 30 dias é grátis. Então você pode testar, verificar se ele te atende. E se você acelerar e fizer toda a produção da sua aula, você em 30 dias, você pode justamente, então, ter, além do conteúdo gerado em PDF Annotator, você gera todo o conteúdo que você precisa em 30 dias. Então essa é uma outra alternativa também. Mas o Shodo também é uma ótima alternativa. Ele também, com relação ao PDF Annotator ele permite uma navegação adequada, ele permite a inserção de folhas. Eu, eu gosto dele, por isso que eu, eu acho que valeu a pena o, o investimento. Eu faço a seguinte analogia, é como se eu tivesse, eu tenho vários caminhos para chegar. Eu tenho o caminho da estrada pedagiada e tenho o caminho, vamos, vamos supor que eu queira ir para a praia. Eu posso ir pela Freeway e pagar um pedágio. Ou eu posso ir por Santo Antônio da Patrulha, subir morro, descer morro, levo mais tempo, gasto mais combustível. O gastar mais combustível é mais tempo. E aí é uma questão de você querer analisar: será que vale a pena o meu tempo? Ou vale a pena eu pagar pedágio? O PDF anotei que então seria um pedágio numa estrada mais direta, mais simples e sem grandes tortuosidades. Ele permite que eu esconda essa barra lateral, se eu quiser esconder essa barra lateral eu consigo, como eu posso eliminar também essa outra barra aqui, mas eu, normalmente eu deixo as duas, porque isso dá uma divisão espacial no vídeo gerado para os alunos. Mas eu posso simplesmente eliminar essas duas opções, ele é configurável. Então, esse é, é, é o ponto. Espero ter respondido a pergunta. Certo, então. Obrigado a todos então, pela a presença também. É, grande abraço. Eu tô, em seguida, estou disponibilizando aqui para o pessoal da escola o vídeo para deixar disponível lá no canal de ERE da Escola de Engenharia. Então, um grande abraço a todos.